especialista em segurança contra incêndio e patologia das estruturas, que integrou uma força-tarefa acadêmica que deu apoio ao Corpo de Bombeiros Militar nos trabalhos do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul após incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 14 de julho, vitimando dois bombeiros militares e ocasionando a perda total da edificação. A força-tarefa foi liderada pelo professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, pesquisador com vasta experiência em gestão de riscos em desastres. Outros representantes da Escola de Engenharia também atuaram nesta ação. O pós-doutor Lucas Reginato, o doutorando Leonardo Covati de Oliveira e a mestranda Paola Gorcos. Além dos integrantes da URGS, a força-tarefa também contou com especialistas de outras instituições de ensino. O professor Fabrício Bolina, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, e o professor Rogério Antocheves de Lima, da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. A Cruz Vermelha e diversas empresas da área de engenharia emprestaram seus técnicos e equipamentos. O crea RS, o Instituto Floresta, o SINDUSCOM RS, entre outras entidades, também participaram das operações. Professora Ângela, muito obrigada por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Mariana. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre como foi a nossa atuação, tentando prestar um pouquinho de auxílio dentro daquilo que nos cabia depois que o prédio veio ser alto de um incêndio então ficou muito contente de poder falar um pouquinho a gente preferia não ter estado lá naquele momento de não ter acontecido a situação que aconteceu mas vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre como foi a nossa atuação professora Angela de que maneira ocorreu a formação dessa força-tarefa naquele momento? o que aconteceu então dentro do que a gente sabe o corpo de bombeiros ele assumiu então assim que aconteceu o incêndio, o corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas e depois fazer todo o rescaldo, que acabou demorando vários dias. E nisso, em seguida, logo ainda naquela noite do incêndio, o corpo de bombeiros notou então que haviam dois bombeiros militares que estavam desaparecidos e eles começaram em seguida então as buscas. E essas buscas continuaram, o incêndio foi na quarta-feira de noite no dia 14 e elas continuaram nos dias que se sucederam e chegou um momento que foi necessário retirar os escombros para começar a, a procura por esses bombeiros que estavam desaparecidos. Quando eles começaram a notar que eles precisavam mexer nos escombros, que eles precisavam entrar na área sinistrada, se percebeu que haviam vários riscos, porque a edificação ela foi parcialmente colapsada durante o incêndio, então existiam várias situações de risco, como, por exemplo, pedaços de laje que poderiam cair, ou até a própria estabilidade da estrutura que permaneceu de pé. Nisso, então, o Tenente-Coronel Estevam, comandante do 1 Batalhão aqui de Porto Alegre, ele entrou em contato com o professor Luiz Carlos, solicitando tendo com ele a possibilidade de dar um apoio para esse resgate, para dar um apoio nessas os bombeiros que fariam a busca e o resgate desses dois colegas que estavam desaparecidos. Então, o Tenente Coronel Estevam, ele foi mestrando e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da URGS, ele é formado em Engenharia Civil, foi até meu colega durante a graduação, então ele já tem uma longa caminhada aqui junto com a URGS, né? e acabou então entrando em contato com o professor Luiz Carlos para se a gente poderia auxiliar nessa questão. Acho que antes disso também eu tinha conversado com o professor Luiz Carlos. No dia seguinte nós já nos colocamos à disposição, colocamos a universidade à disposição, tanto do Instituto Geral de Perícias quanto do próprio Corpo de Bombeiros, dizendo que nós estávamos à disposição caso eles estivessem precisando de algum auxílio. E em que consistiu o trabalho dessa equipe no local de incêndio? Como que aconteceu? Nós fomos chamados na sexta-feira de noite professor Luiz Carlos ele entrou em contato com a equipe que ele formou ali do laboratório, e no sábado de manhã nós estávamos lá no local do incêndio, e aí nós fomos então, primeiramente, os bombeiros que estavam trabalhando na equipe de frente, estavam trabalhando para o resgate, nas operações na logística, enfim eles fizeram uma reunião com a nossa equipe e com os demais participantes também né? foi só a URGS. e para explicar um pouquinho o que que eles já haviam feito quais as buscas iniciais que fazem parte do protocolo, aí eles eles explicaram, então, o que, que eles já tinham feito dentro do protocolo deles. Tem várias etapas, como, por exemplo, um período de silêncio, para ver se conseguem observar sinais vitais, depois eles começam a trabalhar com cães farejadores. enfim, tem uma série de protocolos específico deles, são acostumados com essas situações, e aí depois, passado esse tempo, então eles são chamaram. Então, a gente, eles explicaram um pouquinho tudo que eles já tinham feito, explicaram até onde que eles já tinham conseguido ingressar na edificação, quais foram os riscos que eles já tinham observados e então a gente fez um trabalho de reconhecimento o corpo de bombeiros foi junto com a gente, nós conseguimos entrar na edificação, nós subimos até o último pavimento, claro que à medida que a gente foi subindo na edificação a gente também foi isolando os riscos a gente foi observando, verificando se efetivamente a gente tinha condições de subir na edificação que tinha permanecido intacta, não tinha colapsado pelo menos, e aí a gente foi observando, à medida que a gente foi subindo os andares a gente foi observando como é que a estabilidade da estrutura, e a gente conseguiu depois, então, a gente se reuniu, nós conseguimos fazer algumas imagens, a nossa equipe também levou o drones, então a gente conseguiu acessar alguns locais, a gente conseguiu fazer algumas imagens de alguns locais, que só internamente da edificação a gente não conseguiu acessar, e a partir dessas imagens, então, depois toda a equipe se reuniu junto com o Corpo de Bombeiros, e foi então trabalhada a questão de isolar os riscos, tomar a decisão de qual seria o melhor local para começar, quais seriam as atividades iniciais que teriam que ser feitas para conseguir trabalhar na remoção dos institutos. Professor, é uma área bastante grande. Como eram organizados os trabalhos a cada dia e quais eram as maiores dificuldades encontradas naquele cenário, após um incêndio de grandes proporções, em um edifício originalmente de nove andares, com um desabamento ali de algumas partes, e também com essa permanente busca aos então desaparecidos? Sim, com relação a logística das atividades a gente não tinha interferência quem estava no comando era o corpo de bombeiros então o que a gente fazia era dar um auxílio na questão do isolamento dos riscos, ou tentar mitigar os riscos daqueles que estavam trabalhando então a questão de quem agiria quem era os responsáveis pelas ações isso a gente não interferia a gente só estava ali mesmo com uma consultoria voluntária. É um ambiente bem triste qualquer ambiente de incêndio é um ambiente muito triste, porque nós não estamos acostumados, ele está ali foi um caso mais triste ainda. A gente estava falando do prédio da Secretaria de Segurança Pública. É um prédio que a gente não imagina que vai pegar fogo. E ainda por cima, estando ali, sabendo que a nossa missão era achar é, os desaparecidos. Então, é, foi uma situação assim, bem difícil para todos. Eu acredito que para nós e também para os bombeiros que estavam lá buscando pelos colegas deles. Então, assim, é uma situação difícil. Eu nunca tinha passado por uma situação como essa, assim, num incêndio de tão grandes proporções. Aliás, aqui no Estado, eu acho que foi o primeiro edifício de grandes proporções que veio a colapsar. Nós não estamos acostumados a ver uma estrutura colapsar em situação de incêndio, a gente, é mais comum a gente ver um incêndio e uma estrutura remanescente, nós tivemos que tentar entender mesmo o que que aconteceu, a gente teve que tentar até entender um pouquinho sobre a dinâmica de como aconteceu o incêndio, de como aconteceu o colapso, para tentar entender, para tentar auxiliar de como seria a melhor forma, qual seria o melhor local para iniciar a remoção dos escombros, tudo isso foi necessário fazer. Professora, o trabalho no local, ele foi até, se concluiu em uma semana com a localização, infelizmente, dos dois bombeiros militares. Mas o trabalho da Força-Tarefa foi concluído também neste momento ou ainda ocorrem análises posteriores? O nosso apoio ao corpo de bombeiros, ele se encerrou no momento que foram encontrados os dois bombeiros militares. Nós continuamos tentando entender um pouquinho, de forma independente, nós estamos então agora trabalhando com imagens. Gente, trabalhando com todas as imagens que nós coletamos ali com os drones, com imagens até durante o incêndio, que estão nos ajudando a entender um pouquinho o porquê que uma estrutura de concreto armado, que não é comum ela vira colapsar numa situação de incêndio, que que ela colapsou, quais foram as causas. Então agora a gente deixa de estar tá na função de estar tá lá auxiliando na força-tarefa para estar tá agora tentando utilizar esse incêndio para melhorar o nosso conhecimento, o nosso, eu não falo da universidade, eu falo da sociedade em geral do Brasil em si, conhecimento sobre o que, que levou aquele incêndio a ocorrer e por que, que uma estrutura daquele porte, ela veio a colapsar e justamente para a gente aumentar o nosso conhecimento científico nessa área, então agora sai a força tarefa entre o papel da universidade naquela né, questão mais de pesquisa mesmo, para a gente levar isso como um aprendizado para situações futuras É possível, por exemplo a partir desse material, como a senhora citou, de imagens, foi filmado, fotografado e com materiais coletados, é possível mensurar a que temperatura chegou um incêndio desse porte e para ter por exemplo, colapsado uma estrutura de concreto armado, que não é comum, como a senhora mesmo acabou de comentar? Então, a temperatura é uma estimativa bem grosseira, só pelas imagens, assim, a gente consegue ter, assim, dá para a gente, certamente, chegar em valores aí da ordem de mil graus Celsius, e por quê? Pela magnitude do incêndio, a gente viu que foi um incêndio efetivamente generalizado, tinha muita carga de incêndio, essa temperatura mais grosseira aí de mil graus Celsius, com certeza a gente chega num incêndio dessa magnitude. Agora, Ora, não é só a temperatura que vai fazer a edificação colapsar tem um monte de outros fatores se chega facilmente em temperaturas de mil graus Celsius e estruturas não colapsam então o que aconteceu ali foi uma sequência de fatores que a gente está analisando agora para tentar entender o que, que levou ao colapso daquela estrutura e por que, que o fogo se propagou tão rápido enfim, agora a gente usa o nosso know-how, o nosso conhecimento os nossos ensaios também a ideia é que a gente consiga realizar alguns ensaios também, se a gente conseguir ter acesso novamente à estrutura, para que a gente consiga entender um pouquinho mais, como eu te falei, a temperatura sim, ela é um fator, pelas imagens a gente consegue ver que foi uma temperatura bem elevada, mas ela por si só, ela não diz muito, então a gente precisa também entender que outros fatores levaram a esse colapso e é por isso que começa agora essa etapa de pesquisa que a gente está fazendo. Para finalizar, professora Ângelo incêndios de grandes proporções marcam a história recente do Rio Grande do Sul. O mais trágico, certamente, o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, mas também tivemos um incêndio bastante simbólico para porto-alegrenses, que foi o mercado público de Porto Alegre, e agora esse incêndio da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Do ponto de vista da pesquisa, que tipo de conhecimento pode ser desenvolvido a partir de eventos como esse, e como isso pode contribuir para fomentar uma cultura de prevenção contra incêndio? Olha, Mariana, eu poderia ficar agora horas falando contigo sobre isso. Assim, eu vou tentar resumir, na verdade. Essa área da segurança, da engenharia de segurança contra incêndio, infelizmente ela é uma área que ela é motivada pelas grandes tragédias. Se a gente for olhar, historicamente é assim no Brasil, é assim em outros países também. Não é porque estamos no Brasil que é diferente. Não, é uma área motivada pelas grandes tragédias. Só que o nosso desenvolvimento comparado com alguns outros países que se desenvolveram antes, eu estou falando em termos de centros urbanos, onde a gente tem mais a incidência de incêndios nas edificações, a gente se desenvolveu, por exemplo, de alguns grandes centros nos Estados Unidos ou da Europa. Então, os incêndios começaram lá antes também, porque eles se desenvolveram antes, eles estavam com centros urbanos mais envolvidos e os incêndios começaram a acontecer lá. Eles começaram a sentir antes essa necessidade de mudar a cultura, de ter normas e uma legislação adequada para isso. Enquanto que aqui os grandes incêndios aconteceram quase um século depois, enquanto lá começaram a surgir no início do século passado, aqui os grandes incêndios que efetivamente motivaram os estudos nessa área foram na década de 70, então a gente está falando aí de uma ciência relativamente nova aqui no Brasil, de menos de 50 anos de estudos nessa área. Então claro que hoje a gente usa muito do que outros países mais desenvolvidos que já vem trabalhando há mais tempo, a gente consegue incorporar isso nos nossos procedimentos e na nossa legislação. Mas aí agora a gente vem num outro ponto que você comentou, a questão cultural. Culturalmente, mesmo que a gente consiga utilizar ideias estudos de outros países, a cultura a gente não consegue trazer. A cultura é uma coisa que vem do nosso país, vem de muitos e muitos anos de história. Então, isso ainda é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar bastante. Então, por mais que a gente esteja agora, como você falou antes, principalmente depois do acidente da Boate Kiss, que foi o segundo maior incêndio do Brasil em mortes, a gente teve uma mudança muito grande na nossa legislação, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em termos nacionais e muitos estados também mudaram bastante a legislação, a legislação está mais rígida, mas a gente ainda precisa melhorar muito o nosso entendimento cultural, o que que nós como cidadãos também temos que fazer para tentar fazer com que essa legislação seja cumprida. Então, às vezes a gente tem uma legislação que está mais rígida, ainda não é ideal, mas que as pessoas não sabem agir, não adianta também a gente ter um um prédio onde as medidas de segurança estão todas ok, mas se numa situação de incêndio, as pessoas não sabem como agir, se elas não sabem como utilizar o extintor, se elas não sabem como sair, se elas vão sair, se elas não vão sair, onde é que está a rota de fuga, como é que elas vão sair da edificação, enfim, então a gente tem aí um caminho ainda muito longo para que a gente consiga vencer essa barreira cultural. Professora Angela Gaio Grech, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, nós desejamos muito sucesso em todos os seus projetos e pesquisas, parabenizamos a ti, ao professor Luiz Carlos e a toda a equipe da Força Tarefa, que uniu conhecimento e esforços no apoio ao Corpo de Bombeiros. Muito obrigada e parabéns por outro trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre esse tema. A equipe do podcast Fala Engenharia registra aqui o mais profundo respeito pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul lamenta o falecimento do primeiro-tenente, Derossi de Almeida da Costa, e do segundo-sargento, Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz durante o combate às chamas e manifesta solidariedade com seus familiares e colegas de corporação.